Fala aí, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Fael, do canal FL Melody. Estamos aqui com mais um super vídeo pra vocês, galera. É, estou aqui também para dizer pra você que não é inscrito nesse canal. Se inscreva nesse canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo. Já vai ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo do nosso canal. Deixe seu like se gostar, comenta aí a música que vocês querem que, que eu faça, que eu vou estar fazendo também. E eu quero dizer pra vocês que não... Que não importa o que aconteça com você... Você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé, que tudo vai dar certo, e tudo vai melhorar. E que Deus venha abençoar vocês através desse canal, abençoar cada um de vocês, que vocês estejam ajudando nós, me ajudando, né, compartilhando esse canal. Para que esse canal seja apresentado a milhões de pessoas, milhares, que, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E é isso. E bora para o vídeo. É igual seu redor tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, homem que vem pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. dai-me de beber na água da fonte da vida antes que o já houvesse Se acredita, ninguém explica, não. Ninguém explica.